Olá, boa noite. Boa noite. Um dia depois do Brasil voltar as atenções a Manaus pela falta de oxigênio nos hospitais, a situação na capital amazonense segue crítica. O maior pronto-socorro da cidade já não consegue mais atender aos pacientes que chegam. Nesta sexta, vítimas da Covid-19 começaram a ser transferidas para outros estados. Na porta dos hospitais, pessoas cansadas e angustiadas esperam notícias de seus familiares. Acesse o r7.com e confira uma entrevista exclusiva com a atriz Adriana Garamboni. Ela fala sobre as músicas de Gênesis. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast, estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais. E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com os últimos capítulos da novela Amor Sem Igual. A gente se vê amanhã. Até lá. Ótima noite e até amanhã.